Então me explica as principais funções de comunicação, só para a gente entender. Em geral, as primeiras funções são os pedidos. porque A criança, lembra, falei, o cérebro precisa comunicar para sobreviver. Então a criança aprende a fazer pedidos, que é o choro. Ela uhum. pede para comer, Sim. ela pede para ser cuidada, ela pede para trocar a fralda, uhum. enfim. É, a, a gente tem basicamente cinco tipos de pedido diferentes, mas os principais do início da vida... É o pedido de ação que é quando a criança pede para você fazer alguma coisa. Pedido de objeto que é quando ela quer um objeto ou algo, né? É, a gente tem protesto que já sai do pedido, mas a criança, é quando a criança diz, demonstra que não quer algo e uhum. interrompe aquilo, não uhum. continua. Uhum. É, Basicamente assim, eu acho que esses são os... Principais. Os, os grandes, né? Sim, assim, falando isso é Muito bem frequente. Mítido. Com um ano, as crianças costumam usar 15, conseguem usar, né, 15 funções de comunicação e a criança de um ano fala pouquíssimas palavras. Então, isso é algo que anda mais depressa do que a fala. É... E nesse período de aquisição de linguagem, a criança está lá processando tudo, guardando tudo, tá, olhando tudo, né, interagindo, enfim. E aí quando chega no final do primeiro ano de vida, ela está fazendo balbucio, que é treino motor da fala, mamá, ma, ma, papá, papá. Pa. Só que toda vez que ela fala mamá, ma", a mãe fala. mamá. Tá, a, mãe tá é a mãe. mamãe. Mamu, né? a mãe é aqui. E a criança vai olha aí, isso que eu consigo uhum. fazer intencionalmente traz aquela criatura que é. tem seios é. e que vai me libertar, <risos> né é. é mágico e faz tá, é de forma mais rápida, na verdade é, né? é muito mais mamãe... eficiente <risos> <risos> é, Mágino, é muito eficiente. e aí quando ele fala mamãe, o que, que acontece? A casa vem ah, abaixo nossa <risos> ai eu né, todo top, mundo dá atenção e faz e festa e dá TT, <risos> aquela coisa né? e aí o cérebro entende o quê? Putz, esse jeito é mais econômico né? é mais fácil e mais eficiente é, eu consigo fazer isso, dou conta de fazer isso e aí o cérebro né, parece que é algo muito simples, mas eu, esse cérebro que até ali era concreto 100% né? que é o que... A o que a criança fazia antes era pegar, cheirar, sentir, tudo aquilo que a gente falou de manhã. De sensório. Quando motor, ele né? usa uma palavra para significar algo, ele deixa de ser concreto e entra nos processos abstratos. Ai, que lindo isso, né? É, é bonito demais. isso, né?